uma década de fértil cultural. Pá, nem sei que te diga. Em Abril de 2010, mais especificamente no dia 26, eu, o Rui, a Neuza, a Torres Carvalho, deslocávamo- nos a um notário para formalizar o nascimento da Fértil Associação Cultural. Umas semanas depois, eu viajava pela primeira vez ao Reino Unido para colaborar numa produção entre o Teatro de Montemuro e Foresight Theatre. Essa aventura acabou por levar a que me viesse a estabelecer algum tempo depois aqui no Reino Unido, onde ainda reside atualmente. Isso não veio a impedir que continuássemos a manter momentos de confraternização e de colaboração, nomeadamente a celebração do primeiro aniversário da Fértil uh, na Casa da Horta e algumas aventuras que pudemos partilhar, como por exemplo no Pinhal das Artes. Não impede também que, de cada vez que me desloque a Portugal e que tenha essa oportunidade, de tentar acompanhar o trabalho da Fértil sempre que haja apresentações a decorrer nesses momentos. Uh, Resta-me desejar votos de boas festividades e acima de tudo muitos mais anos de férteis e idades. Parabéns, Fértil!